Meu nome é Sara, eu sou Concludente de Pedagogia no ano de 2019, pelo segundo semestre, pela Unirio. Eu consegui concluir a graduação em sete períodos. A minha escolha pelo CDERJ justamente se deu pela modalidade à distância e a possibilidade de estudar sem ter que frequentar presencialmente todos os dias né, uma universidade. Para a natividade, o CEDERJ foi muito bom, porque permitiu né, que os municípios pudessem cursar uma graduação ainda pública, né, permitindo assim trazer conhecimento para o município, aumento da renda, né, da oportunidade de emprego, das melhorias para as condições de vida da população. Bom, é, o CEDERJ me ajudou a superar muitos desafios né, para ter o meu diploma de ensino superior. É, primeiro, é a estudar, né? a manter uma rotina de estudos, a, a aprender a usar as mídias digitais. Isso foi muito bom, porque trouxe muito conhecimento para mim. A qualidade do ensino ela é excelente, tanto em relação à plataforma, quanto aos livros impressos, quanto às tutorias presenciais e à distância São muito presentes, ajudam bastante a gente. E eu fiquei muito satisfeita ao cursar a graduação. Para mim... Foi mais gratificante ainda, que ao final da minha graduação, agora no ano de 2019, eu consegui ser aprovada em três concursos municipais é, vizinhos aqui à minha região.